Ter uma soja bonita assim e quase do meu tamanho, em ano de estiagem, é difícil. Mas é aí que entram alguns macronutrientes que podem ajudar a planta nesse processo. É que eles fazem com que as raízes sejam mais profundas e busquem água nas camadas bem lá mais embaixo. Ajudando assim a vencer o estresse hídrico. Música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 É, o sulfacal utilizado, o nosso produto é utilizado para todas as culturas. O Nosso objetivo é melhorar o solo e, logicamente, as culturas que são inseridas nesse processo são beneficiadas pela essa tecnologia. Perfeito. É importante destacar que é uma tecnologia brasileira, que tem mina aqui, que não depende é, de comércio externo, dessa dependência internacional de fertilizantes. Né? Então, é um produto que está disponível aqui já no Brasil.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 Como é que a marca Sul Gesso então vem se posicionando nessa nova divisão é, de nutrição vegetal? Como que foi pensado essa marca, esse conceito e com que finalidade? Ah, o objetivo é a gente entender ou estar mais próximo das necessidades que o, o produtor, o nosso parceiro, o nosso distribuidor tem e, e, e provocar na empresa essa personalização é, do trabalho dessa empresa, dessa proposta. É, oferecendo aí sugesto MaxiSolo, o entendimento das culturas, é, das principais culturas que a gente atua, como soja, milho, feijão, trigo, ou seja, estar mais próximo dele para entender essa, essa necessidade e nessa proposta de divisão a gente oferecer para eles os nossos produtos, as nossas soluções, os nossos benefícios. Que tipo de soluções nutrientes, macronutrientes hoje a empresa oferece? É, hoje nós temos é, o nosso principal produto, né, o nosso carro-chefe, o nosso FACAL, é um macronutriente secundário, são dois nutrientes, o cálcio e o enxofre, né, que são fundamentais para o crescimento das principais culturas. Né.